Bom, cara. cara, agora que eu percebi... Cara, eu acho que eu não joguei videogame, cara, porque muitos desses jogos aí eu nunca lembro de falar. Ô, André, agora, agora <risos> que eu percebi, eu cara, vi videogame. toda, toda vez que eu vejo... Vida. Opa, perdão, fala aí, desculpa aí, Leandro. O, tá o, ele, ele falou que não gosta de jogar, que jogou muito. Qual que foi o melhor jogo pra você? Ah, pra mim, assim, o que eu tenho mais lembrança é Street Fighter e Street Mario Bros. E Mario. Mario Bros. Street Fighter Yeah, e aí e o futebol, né? Sempre de futebol. o futebol. O Superstar futebol. Soccer Deluxe também, meu irmão, jogava muito, cara. O, o Adriano. Esses três aí. Vou, vou te fazer uma zoeira agora aí. Todo vídeo novo que vocês fazem do podcast, a gente faz podcast, perceba, o Adriano, cada dia mais tem um quadrinho novo. É verdade. Eu já, um já aí, vai eu ter olho. parede já. Não, e mais máscara, mais, ma, mais máscara do Dark Já, Pera, já vai, não vai eu ter mais parede. É verdade, vezes... eu coloquei esses dois aqui. Vocês falaram de jogo que mais gostou assim. Eu não tenho. Eu tenho vários, acho que ao é decorrer da, da, minha, da minha vida, vamos dizer assim. Mas o que eu mais me marcou, e o Adriano já falou aqui, Mortal Kombat 3. Cara, é que é animal. Cara. eu joguei Mortal Kombat 3 no Mega Drive, cara, e era pra dar fatal, Eu lembro. sempre frente atrás acima, C frente atrás acima. A C Cima, B cima, B abaixo. Aí vinha os. <risos> Vi os cheats lá. Você conseguia falar fatality com clique só, habilitar os personagens. Secretos, mano, eu joguei Mortal Kombat 3 pra caramba, adorava, cara, Mortal Kombat 3. Jogo um jogo que eu sempre gostei de RPG, né, então é. era, ah, cara, RPG eu jogava muito e um jogo que assim, cara, que até hoje é... eu tenho muita vontade de parar pra jogar, só não tenho tempo. É o Final Fantasy VII, cara. Sim, você jogou a ver o remake? O remake tava na PSN. Ih, cara. Eu, eu, cheguei eu, tenho último, ele. É, eu cheguei no eu último... Eu cheguei no último... Cheguei no último capítulo do, do, do remake, que não é inteiro pelo que eu vi. É, é uma não. É tá pela metade. Tá. É. Eu, eu, eu nunca joguei o 7 original do Play 1. Eu joguei mais o 8. Mas no 7 remake que eu joguei... Que espetáculo de jogo é aquele, cara. Final cara, esse jogo remake. é maravilhoso. A história... A só história pra mim, muito se, eu, se o jogo fosse ficar lendo o texto, pra mim tava bom, porque a história é do Final Fantasy é muito boa, e o jogo também mudou, né, a, a, a indústria, assim, né, cara? É, é de história. turno, né? E, esse novo aí não é de turno, né? É, Mas eles tiveram um antigo, que melhorar, é... né? Antigamente é, era claro, legal. É, claro, não. Você percebe Chrono Cross, Chrono Trigger, é, esse, os Final Fantasy 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 10 mesmo, aí eles foram melhorando aí, o que eu acho legal, de turno, é, eu não sei hum. se o Léo também, acho que o André não jogava né, RPG de turno, mas não sei se o Léo jogava também, o, o, o RPG de turno ele faz o cara pensar em muita estratégia, né, cara, ele tem que pensar muito bem, é como jogar xadrez, né, cara, então assim, é, na minha visão, claro, né. E, e eu gostava muito, porque eu você tinha gostava. que sempre trocar, cara, a, as estratégias, porque não funcionava para todos os chefes, né, cara? Então você tinha que ficar adivinhando. Porque é legal cara. esses novos jogos que são action RPG que eles falam, né? Não chega a ser um hack and slash, mas é action RPG. É legal. Acho que mudou você jogava, porque o molecada... Ah, não, eu, você acredita que eu nunca curti RPG, cara? Sério, cara? Léo, que, Léo tá sendo quicado picado da sala. Não, tô brincando. <risos> mas você jogava, Elcio? Eu adorava, os que eu mais gostava de jogar era tá. RPG Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross... Legend of Legaia. você jogou Legend of Legaia? Nossa, joguei, e cara, O Legend of você não falava assim, ataque. Você fazia os combos, direita, esquerda, baixo, cima... Aí o cara, direita, esquerda, baixo, chute, baixo, Isso. Aí você fazia os combos, aí tinha tipo, direita, direita, esquerda, direita, o principal vai lá e dava um, um poder... Que louco. Eu não sei Aquele da caveirinha, lembra? Que fez o maior sucesso? Era da caveirinha? É, era uma caveirinha que o cara usava uma armadura de. Ah, o Medieval. É, lembra desse Mas não, não é RPG, é. é não, é é, esse, né? é, é, é. é, aventura, a né? PlayStation 1, chamava Medieval. É tipo medieval? Mas era nível de mal. Cheguei é. assim, não cheguei a jogar, mas eu lembro deles. Jogou muito bom também, viu, cara. Jogo muito bom, cara. Os jogos de hoje, eles são muito bonitos, né? Eles são graficamente indiscutíveis. Mas é eu até acho que eu comentei com você, né, Léo? A dificuldade... Até falei num post seu lá. A dificuldade dos jogos de hoje nem se compara... Não, a dificuldade dos Por dos isso jogos. que inventaram uma coisa chamada agora, pra fazer isso, chamada Dark Souls. Não sei se vocês já ah, jogaram. Graça pura. A série Souls, o, o cara que fez os jogos, a empresa, os caras lá, eles falaram justamente isso. Os jogos estão muito fáceis. Tá na hora de dar um terrorzinho. E aí era exatamente o que a gente jogava. Você lembra que a gente ia jogar Mario Game Over? Começa do zero. Sonic Game Over, volta do zero. O da, a céu. série do Souls é pra você... Você vai aprender na dor. Você vai morrer, você vai voltar, você vai morrer. E a história até já é isso. Você é tipo um morto-vivo. Porque você vai morrer e você vai voltar. Então assim, eles voltaram a fazer alguns jogos agora. E voltou até essa pegada de ser difícil. Porque realmente no tempo, começou a ficar super fácil. Eu lembro que tem um jogo que eu gostava bastante da história. Não sei se você jogou, Adriano. Acho que era do Play 2. Que era o Kingdom Hearts. É um jogo isso. da Square Enix com a Disney. Então era o cara da Square Enix, que era o Sora, que ele era um... cara, ele tinha Ah, como é que é? Não, era a... Keyblade, era uma espada que é uma chave. Ele jogava com o Pateta e com, e com o Donald. E eles estavam procurando o Mickey. Então assim, é ah, legal a história e tal, só que você vai ver... É legal a história, é legal ver, tipo, ele vai nos mundos da Disney. Então você vê o Peter Pan, o você vê caramba, o, o Piratas do Caribe, você vê a Prince Ariel. Só que se você for ver o jogo... Você não precisa de habilidade nenhuma pra zerar o jogo. É igual o que o Leandro falou lá do, do Sonic. Demora, do Mario. Demora um pouquinho, mas é super fácil. Então, assim, começou a ter uma linha de jogos e começou a ficar hiper fácil. Era muito mais pra você, ah, é, você gostar da história. E aí perdeu-se um pouco disso de você ter a dificuldade. Aí nessa, nessa época do Souls, Dark Souls, que eu tenho aqui em casa também, como é que é o nome lá? E é também nessa mesma pegada aí. De morto, que você morre e volta pro, pro lugar que é tipo o, o, o Eden lá, aí você fica voltando sempre. Bloodborne? É. Bloodborne. Essa série o que jogo é tudo desgraçado. É tudo da série Souls, essa série Souls. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar até, Leandro, se quiser um dia, é. procura aí Dark Souls ou Bloodborne. É para passar ódio, viu? É, é para pegar o controle do Play 4 e ter uma, um bom outro controle para não tacar ele na parede. Porque é tipo, você lembra aquele jogo que falam que é o Contra? Também parecia que o pessoal falava que era isso. Eu terminei Mas o Contra tá um, é, você, tinha, você tinha perguntado sobre os três jogos mais difíceis, e será esquecido Contra. O Contra que é um deles. jogo mal dito esse Contra. Aí, voltou até nessa série do Souls, daí, do Bloodborne, Dark Souls, essa mesma pegada de ser difícil. E, mano, você morre, você fica bravo. Aí quando você morre, você volta. Aí também começou a sair muito jogo, Adriano, não sei se você curte, que é roguelike. Né? Ou roguelite que é uma pancada de jogo, ou Metroidvanias também, que são jogos aí, que são hiper difíceis, aí, famosos de hoje em dia, que são muito famosos aí, é o Hollow Knight, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar. Não, esse eu não é joguei. muito legal Hollow Knight, recomendo aí, pega na Steam aí, pra quem tem computador, ou na tem na PSN também, é bem baratinho, é muito legal, é meio vintage, então é todo desenho, é 2D desenhado à mão, é muito louco, e o outro também tem vários uns que agora quer esses roguelites. E ficou famoso. Por quê? Porque voltou a galera agora a fazer um negócio chamado speedrun. Então, como o speedrun começou a ficar famoso, esses roguelites começou a ficar hiper famoso. Por quê? Porque é difícil. A galera termina o Mario hoje rapidão. Agora, começaram a fazer jogo que é pra ser difícil, que são esses roguelites. Rogue tem roguelite rogue like antigão. Mas aí, como perceberam que são um estilo de jogo que o pessoal de speedrun gosta voltou a ficar famoso tanto esses Metroid quanto os Speedruns e Metroid pra quem Metroid, não sabe lembra você falou aí eu lembrei para quem não é. sabe é o gênero que junta o Metroid com com Castlevania que você, você tem jogou, todo Léo? aquele cenário Castlevania boa Léo. você lembrou aí eu eu lembrei alguém pouco alguém pouco desgraça desgraça não, Desgraça. Tem uma separação de jogos difíceis, será? A gente vai fazer uma lista aqui Ô, e vem assim, Esse Castlevania aí, quando você terminava, você podia jogar ele com o castelo de ponta-cabeça. Você lembra disso, Léo? Não, não, Eu não lembrava, não. Ele... É, você podia jogar ele com, com um cenário invertido, de ponta-cabeça. Meu Deus é. do céu. Desgraça, assim, Eu. ao é dobro. Metroidvania <risos> é foda, porque a estratégia do Metroidvania é você ter o mapa totalmente aberto. E você terminei, explorando né? os mapas, ganhando poderes para habilitar parte dos mapas. igual lembro que eu esses dias lá no, no banco onde eu trabalho, quando não tinha pandemia, tem fliperama, tem um monte de coisa. E eu falei, pô, vou jogar o Metroidvania, faz anos que eu não jogo. E é legal que eu lembro que eu estava jogando o Metroidvania, tem uma hora que você chega num lugar que é pequenininho. Aí a Samus tem que virar aquela bolinha para conseguir passar. Só que você consegue só passar quando você mata um chefe, Aí você ganha o poder de virar a bolinha, aí você tem que lembrar que ah, agora eu preciso voltar naquela, naquele lugar onde tem aquele mapa pra continuar. Então a dificuldade do Metroidvania é essa, é você evoluir, pegar os poderes, lembrar que você agora com o poder habilita um lugar e continuar. E aí você acaba explorando o mapa inteiro. E aí esse Hollow Knight que eu falei, vocês nunca jogaram? Putz, vocês gostam? Joga, é muito legal. Assim dá esse um é pouco de curioso, raiva, cara. dá um pouco de raiva no começo porque ele mistura um pouco Metroidvania com esses estilos de Dark Souls. Tem os chefes, você tem que pegar um pouco a mãe até você conseguir jogar. Mas cara, além de ser muito bonito o jogo, é muito bem feito, é muito legal esse Hollow Knight, eu recomendo.